Olá pessoal, olha só o que chegou aqui, quero fazer o um unboxing dele e depois eu vou fazer o review. Vem comigo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Tá aqui ó. Olha só que beleza. Só puxar aqui a caixa. Saiu... malzinho né? bem gente ó vou mostrar aqui pra vocês ele vem nessa caixa nessa embalagem e vem com o um pegadorzinho já eu vou mostrar pra vocês a função de cada um deles eu já tô tirando aqui ó olha só o queijo da esmalinha deixa eu tirar tudo da, da caixinha aqui eu mostro pra vocês vamos lá Deixar aqui a caixinha do lado. Fiz questão de, de fazer o um unboxing hoje, porque eu já quero usar esse queijo aqui. Não sei se está focando bem. Amanhã já no meu celular. Só que ele está ali no celular agora. O celular está gravando, então eu não vou poder mostrar ele no celular. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês como ficou no celular. Mas esse aqui é o queijo da Small Rig. Por iPhone 13 Pro tá bom e esse aqui já veio com ele ó, ele tem aí eu vou mostrar para vocês aqui em cima tem as roscas que você pode prender a sua iluminação o seu microfone é, ou direcional, igual esse que eu tô usando ou o outro de lapela e é bem leve já para você segurar então você prende aqui ó tem essa eu vou pôr depois para mostrar para vocês e aí, você tem o pega lateral que você consegue fazer é, as movimentações muito mais estabilizadas, Tá bom? Então, chegou aqui o Small Rig, eu vou montar e mostrar para vocês. <SILENCIO> pessoal, então fechando aqui esse unboxing, tá aqui, ó. Vocês estão vendo a imagem do Small Rig, desse cage Small Rig, né? Ele é de alumínio, ele tem uma proteção sensacional do seu aparelho. E ele tem as adaptações aqui que você pode colocar as empunhaduras, né? Eu tenho essa empunhadura aqui, que aí eu vou colocar daqui a pouquinho para vocês, ela tem aqui um uma chave allen que já vem junto nele para você soltar. Daqui a pouquinho eu ponho aqui para mostrar. Enfim, ele já vem preparado para você transformar o seu celular numa parede, numa câmera de filmagem. Então você já tem uma câmera excelente, você tem um aparelho excelente, com uma estabilidade excelente e com esse cage, mais esse pegador, né, esse suporte, você consegue fazer imagens sensacionais. Tá aqui uma excelente pedida. Nesse vídeo eu queria é falar do Rodrigo Falcão Que ele recebeu dele hoje acabei de mandar para ele O queijo é, do iPhone Pro Max Que veio numa primeira compra que eu fiz Que eu fiz errada E aí ele viu o vídeo no canal E se interessou eu já mandei pra ele Ele é lá de Recife, se não me falha a memória Então, aí ó, chegou o meu aqui Rodrigo já coloquei no celular E a gente já vai para o campo amanhã Fazer algumas filmagens com ele Tá bom? Então é isso daí. E por que eu falo desses tipos de acessórios? Porque eu utilizo esses acessórios no meu hobby, que é fazer vídeos, editar, e também para fazer vídeos falando de saúde e segurança, eu utilizo o meu hobby naquilo que também eu amo fazer, que é fazer saúde e segurança. E você sabe por que a gente faz tudo isso? Porque segurança também é assim que se faz. E eu faço. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e se você se interessou por esse queijo ou por todos os outros é, equipamentos que eu utilizo, na descrição desse vídeo você pode encontrar o link para você clicar e vai lá e compra o, o seu. Tá esperando você lá com precinho camarada, tá bom?